Eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso, eu tenho sorte, eu tenho luz, eu tenho grana. Eu tenho joias, eu tenho dinheiro, eu tenho dólares, eu tenho ouro, eu tenho abundância, Eu tenho imóveis, eu tenho patrimônios, eu tenho investimentos, eu tenho prosperidade, eu tenho bens. Eu tenho sorte, eu tenho fortuna, eu tenho ganhos, eu tenho conquistas, eu tenho felicidade, Eu tenho saúde. Eu tenho dinheiro. Eu tenho coragem. Eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Eu tenho fartura. Eu tenho multiplicação. Eu tenho fortunas.